Olá, eu me chamo Nani Rios, sou jornalista, livreira na Livraria Baleia em Porto Alegre e fui convidada pelo Departamento de Difusão Cultural da URGS para ler um trecho de um livro, A Minha Escolha, que marcasse esse 8M, esse Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março desse ano de 2021. Uh, bom, eu escolhi o livro Nós Mulheres, da Rosa Monteiro, que é um livro em que ela resgata as histórias de diversas mulheres, entre elas algumas bem conhecidas, que aqui a gente consegue se aprofundar, e algumas que a gente nunca ouviu falar, porque suas histórias foram ou diminuídas, ou silenciadas, ou esquecidas, enfim, pouco valorizadas ao longo da história, e daí vem a grande importância desse livro. O trechinho que eu vou ler faz parte da introdução, que eu achei bem interessante, que diz o seguinte. Em 2012, um experimento formidável foi realizado na Universidade Yale, nos Estados Unidos. Dois doutorandos em ciências, Jennifer e John, pleitearam uma vaga de supervisor de laboratório. Como é de praxe nos Estados Unidos, em casos como esse, Yale enviou seus currículos para que fossem avaliados por 127 catedráticos de Biologia, Física e Química pertencentes às seis universidades mais importantes do país, três públicas e três privadas. Numa escala de 1 a 10, John ganhou um ponto a mais do que Jennifer. Além disso, foi pedido aos professores que dissessem que salário julgavam que os solicitantes mereciam. E eles ofereceram 30.328 dólares anuais a John e 26.508 dólares anuais a Jennifer. Até aqui, tudo mais ou menos normal. O estupor começa quando descobrimos que Jennifer e John não existem e que os currículos eram absolutamente idênticos, só que foi dito a uma metade dos catedráticos, que o solicitante se chamava Jennifer, e a outra metade, que se chamava John. Entre os avaliadores também havia, é claro, catedráticas. Devemos nos esforçar para estirpar de nossa cabeça esse parasita do pensamento, que é o preconceito. Não estou pedindo que haja mais mulheres nos diversos prêmios, nos centros de comando, nas cátedras ou na direção de empresas, por ainda sermos poucas, por termos sofrido discriminação há séculos e, coitadinhas de nós, precisarmos de alguma ajuda. Não, de maneira nenhuma. O que peço é que haja mais mulheres em todos os âmbitos por sermos tão boas quanto os homens. Ou seja, reivindico que sejamos avaliadas com objetividade e justiça. É espantoso que isso ainda não tenha acontecido. Nem a sociedade, nem nós mesmas nos valorizamos com equanimidade.